Boa tarde, gente. Então, agradeço aí pela presença de vocês. Isso, nós estamos ao vivo no Instagram e nós vamos, uh, isso vai estar disponível no uh, YouTube depois. Ou seja, a gravação do que nós vamos ter aqui, ela vai ficar disponível no YouTube e eu até postarei depois lá na Best Swing, você pode acessar. Uh, não há dúvida de que é um assunto extremamente desagradável, a gente, todos nós estamos... Extremamente tristes, né? mas aconteceu e a gente precisa dar uma explicação. Até para que a gente possa fazer essa, essa conversa legal, eu início, eu vou descrever algumas coisas e depois eu abro para vocês para perguntas. Então agora, uh, por favor, eu até peço que não mande as perguntas no início, deixe as perguntas para depois, até para que a gente possa uh, encaminhar o caso para vocês. Eu não sei se vocês já viram. Ontem a CBDA recebeu uma notificação da, da FINA, é um documento de três páginas, é este documento. Este documento foi enviado ontem mesmo e publicado pelo Globosport.com, o jornalista o Paulo Conde. Uh, no, no, no comunicado da FINA, ele é assinado pelo Cornel Marculesco, que é o diretor executivo da, da FINA, e ele indica de que o nadador Gabriel Santos testou positivo no dia 20 de maio de passado em São Paulo. No dia 20 de maio, ele teria testado positivo para a presença da substância chamada Clostebol. O que é o Clostebol, eu vou já já descrever, né? mas eu primeiro vou me ater ao documento da FINA. No documento da FINA, vem determinado de que ele tem 10 dias para apresentar uh, o pedido uh, de amostra B. O que quer dizer isso? Uh, é a opção do atleta uh, da federação a solicitação ou não da amostra B. E aí eu vou explicar exatamente o que é uh, o processo de antidoping. Quando você faz o exame antidoping, né, no dia 20 de maio, o uh, Gabriel Santos... Foi testado, fez lá a urina dele, tem duas. É recolhido uma urina e depois essa urina é dividida em dois frascos. O, o frasco que foi analisado foi o da amostra A. E na amostra A apresentou a presença da substância chamada Clostebol. Caso, de acordo com o documento, caso, de acordo com o Gabriel e a sua defesa entenderem que ele quer fazer, vamos dizer, uma uma avaliação do, da amostra B, ele vai indicar qual será o laboratório a, a, a, que vai analisar essa amostra e ele vai pagar por isso. É de responsabilidade dele o pagamento do teste, bem como ele tem a opção de escolher aonde será feita a amostra. Até por uma questão de informação, a amostra A, que foi analisada e apresentou a presença do Cluster ball, foi testada no... Laboratório Instituto Armand Frappier de Montreal, um instituto já bastante considerado, um dos melhores laboratórios do mundo para exame e controle antidoping. O que nós precisamos esclarecer aqui é, primeira coisa, por que, que o Léo, o Gabriel, foi testar? Primeira coisa delas: o Gabriel pertence ao ranking mundial, ele está entre alguns dos melhores nadadores do mundo, e por conta disso ele tem que se, sub, se submeter a, uma, a um. Programa que se chama Adams. O sistema Adams nada mais é do que ele tem que colocar no controle diário dele, ele vai lá, coloca onde ele está, onde ele mora, o horário que ele treina, o endereço que ele treina, a hora que ele vai viajar, a competição, tudo isso é colocado nesse sistema, no sistema Adams. E por ser um dos nadadores de, de, que faz parte desse sistema de controle, ele tem que estar disponível durante os sete dias da semana, durante nos 365 dias do ano, das 6 da manhã às 11 da noite. E foi isso que aconteceu. No dia 20 de maio, uma equipe da agência independente de dopagem, porque agora a FINA contratou uma empresa sueca que faz esse serviço, é uma, uma agência sueca, então foi um teste FINA. No dia 20 de maio, um grupo foi na residência do Gabriel, em São Paulo, bateu na campainha dele lá, e fez os exames, o exame de sangue, o exame de urina, recolheu a urina é colocado ele faz a urina, ele, quando ele faz a urina, um fiscal tem que olhar ele fazendo a urina, ele tem que, uh, né, o, o, o atleta vai ficar nu e o, e o fiscal vai olhar ele, segurar o pênis dele e colocar dentro do, do frasco. Ele não pode se virar de costas, é feito, realmente ele tem que estar tá olhando, que é um procedimento normal. Com o com o vasilhame da urina recolhida pelo Gabriel, o Gabriel vai para uma mesa, ele mesmo, o Gabriel, recebe dois frascos, ele abre os dois frascos, ele pega a urina, deposita metade dessa urina, ou até um determinado nível, na amostra A e depois na B. O próprio Gabriel é quem fecha e lacra as duas amostras. Essas duas amostras são colocadas dentro de um vasilhame, é lacrado... E esse vasilhame, desse lacre, só será aberto no Instituto Frappier, que foi utilizado para essa análise do teste FINA. Foi feito é, o resultado dessa análise, a amostra A indicou teste positivo, presença de Clostebol. Bom, aí agora nós vamos falar o que é Clostebol, apresentou Clostebol, a FINA identificou, ó... A amostra do Gabriel foi coletada. A amostra A 31, 38, 612, até aí não se sabe uh, ninguém quem é o nome do nadador. Eles só trabalham com números, né? Eles não sabe quem é o nadador. O laboratório, o, a, a amostra A tem um número também. Então, ba basicamente o laboratório não sabe nem quem é o atleta, o país que ele vem. Não se sabe absolutamente nada disso. Só se sabe que a amostra A é o número 31. 38612, que apresentou a presença para a substância Clostebol. Esse relatório indicando que houve um teste positivo é informado à FINA, e a FINA aí sim busca o controle. Quem é o atleta 3138612 é o Gabriel Santos do Brasil, comunica a ele, e ele está comunicado através desse relatório. Através desse relatório ele tem 10 dias, para responder se ele quer ou não a amostra B. Eu agora, antes de até falar sobre a variedade da amostra B, eu vou falar sobre Closterbol. O que é Closterbol? A é, Closterbol é, é um esteroide anabólico andrógeno, sintético. É, ele está na lista proibidoada, sempre esteve. Inclusive, os, a substância Closterbol, ela durante a década de 70, ela foi utilizada em grande escala no Turinabol que é uma das drogas mais utilizadas no pessoal da Alemanha Oriental na época. Entretanto, da forma como vem ser utilizada hoje, ele praticamente não é usado mais, porque ele tem um efeito dopante quase nulo, é muito baixo. E ele, basicamente, ele está presente nos cremes cicatrizantes. Então são várias substâncias que hoje tem, vários é, é, cremes que são utilizados, por exemplo, você tem um corte e utiliza esse creme cicatrizante. Inclusive foi o mesmo, a mesma substância do Henrique Rodrigues. O caso do Henrique Rodrigues que merece ser citado daqui a pouco. O Clusterbol utilizado como agente cicatrizante em feridas e lesões subcutâneas. O que quer dizer em lesões cutâneas? Então, por exemplo, se, como o Léo, o Gabriel, neste período, não teve nenhum corte, não teve nenhuma queda, fica um pouco. O que, que aconteceu? Por que, que ele usaria isso? Então, aí é que aumenta a possibilidade uh, da questão. Contaminação, ou seja, ele de forma involuntária teria tido algum contato, que pode ser com, com a namorada, com alguém, que alguma parte, alguma partícula dessa substância entrou no organismo dele. Essa substância Clostebol, como eu disse a vocês, ela tem pouquíssimo, baixíssimo nível uh, dopante de performance, então, até fica aí dizendo assim: se o Gabriel queria se dopar, ele se dopou com a substância errada. Simples, entendeu? Cada vez fica é mais evidente, um velocista como ele, numa substância como essa, é errado. Entretanto, a regra é a regra, substâncias são substâncias, isso faz parte da regra, o atleta tem que se submeter ao controle antidopagem, a substância está na lista e ele vai ter que pagar por isso. Não há como fugir desse sistema. Eu não posso uh, uh, uh, uh, me abster de dizer que eu conheço o Gabriel desde a sua formação, gosto muito dele, tenho certeza que ele, que ele é inocente, mas isso não adianta nada. A questão que nós estamos falando é de direito, e de direito esportivo, no qual ele faz parte de um sistema que ele vai ter que se adequar e ele provavelmente, por mais que, que a gente saiba que ele é inocente, ele vai ter que provar isso para que possa pegar a menor punição. Mas o fato de nós estarmos do lado dele, ou acreditar nele, não vai fazer diferença. Nós que apresentar um caso que seja o suficiente para que ele possa ter uma punição adequada, ou advertência, ou absolvido, seja lá o que for. Uma das coisas interessantes que merece ser destacadas é de que, do Troféu Brasil para cá, o Gabriel fez uma tatuagem. Esta tatuagem ela pode ter sido, por exemplo, o onde aconteceu a utilização deste creme cicatrizante. da tatuagem, faz a tatuagem, fica machucado, talvez um creme que possa ter sido utilizado não por ele, mas pelo tatuador, e passa-se o creme, a pele está em carne viva e absorvendo acabou absorvendo o, o, o, a substância e aí está o Clostebol. é uma das possibilidades. Uma das coisas que, a, que eu preciso destacar e aí não tem como eu fugir disso é de que quanto é que este tipo, até peço a vocês que aguardem as perguntas para depois, que eu tenho certeza que vocês vão uh, se surpreender com o que vem pela frente. O quanto faz diferença de que a substância seja dopante ou não? O quanto faz diferença que a substância tenha efeito ou não? E aí, por exemplo, veio o caso do Henrique Rodrigues, que é o nosso nadador brasileiro, que testou positivo em março de 2017 para a mesma substância, Clostebol, foi provado que foi a namorada que fez uma cirurgia para redução de seios, apresentou receita médica, apresentou comprovante de compra do produto, apresentou o laudo médico, ou seja, comprovadíssima a questão de que ele foi vítima né, de, um, de, uma, de um cruzamento ali uh, uh, involuntário e uma contaminação, e aí, lá, ficou uma baixíssima quantidade da substância Clostemol, foi para o painel e a FINA lhe deu um ano de suspensão. E esse ano de suspensão, ele é o que a gente chama de negligência. Segundo o painel da FINA, ficou interpretado que ele, como um atleta de alto nível, um atleta de alta performance, ele precisa, acima de tudo, ter um cuidado extra com relação à carreira dele e saber que a namorada ou quem quer que seja que vive ao redor dele, ele precisa ter um cuidado e ele teria que ter evitado o contato quando ela estivesse usando aquele produto. E por conta disso ele levou um ano. Gente, isso é, é a pura verdade, isso é a pura verdade, mas é o caso que nós estamos convivendo. É, é difícil quando você fala em doping, porque você, todos nós queremos o esporte limpo. E nenhum de nós tem a certeza do que aconteceu ou o que vai acontecer. Então não adianta nada nós ficarmos uh, julgando aqui agora. O, o que nós temos que fazer é apresentar o que eu estou apresentando para vocês, o maior número de informações possível, até para que você possa ter uma interpretação. Nessa, uh, nessa punição que o Henrique Rodrigues levou, foi um ano de suspensão. E este um ano foi porque ele foi negligente. Vamos agora ao caso do Gabriel. Vamos voltar ao Gabriel. Vamos dizer que o Gabriel tenha consiga comprovar que ele foi contaminado, que ele seja vítima de uma contaminação involuntária, de que ele não queria ter contato com esse produto. Isso pode ser que ele... A, a melhor das hipóteses é que ele seja absolvido, a tendência de que ele possa ser advertido ou uma punição reduzida. E aí eu acho que vale a pena aqui a gente destacar que a, a lei antidoping, de 2015 para cá, ela deu uma potencializada imensa, graças aos inúmeros casos e, e, e, e escândalos da Rússia, especialmente, o que nós tivemos é de que hoje as leis estão muito mais rigorosas, as punições estão muito mais rigorosas. Hoje uma punição máxima é de quatro anos. Então, eu tenho certeza que o Gabriel não vai tomar quatro anos, mas mesmo que seja comprovada a inocência dele, mesmo que seja comprovada a contaminação cruzada, mesmo que seja comprovado que ele foi involuntário, ele ainda corre o risco de uma punição por negligência e essa punição pode chegar a um ano como chegou no caso do Henrique Rodrigues quem quiser até está disponível no site da FINA o, o toda o histórico da, do julgamento do Henrique e durante o, na, no texto apresenta-se alguns detalhes tipo oh, parabéns Henrique pela sua defesa sua coragem trouxe todos os detalhes muito bem está provado que foi involuntário foi provado que foi uma contaminação mas você foi negligente e tome um ano. Então é, é porque as, rei, as leis anti-doping de 2015 para cá elas ficaram realmente muito rigorosas. Antes de falar sobre que tipo de punição o Gabriel possa tomar, eu vou fazer um paralelo com o César Cielo, que eu acho que é muito importante, até para vocês se lembrarem. Porque os casos têm algumas similaridades, mas tem uma diferença enorme em um ponto. César Cielo. Testou positivo para um, um diurético durante o Troféu Brasil de 2011, né, a Furosemida, que era uma cápsula uh, de cafeína que estava contaminada. Uh, ele, era um, ele foi testado pela BCD, a Associação Brasileira de Controle de Dopagem, na época tinha um outro nome. E o caso, como era um, uma equipe local, nacional de controle de dopagem, houve um painel local, como era uma, uma, uma, um teste local, foi uma equipe local, o painel foi feito na CBDA. Na CBDA, na época, o painel entendeu que o César Cielo apresentou defesa, inclusive na época ele apresentou um laudo de contaminação, apresentou até uma, um depoimento da própria farmácia de manipulação de Santa Bárbara do Oeste, indicando que era responsável, enfim, depois acabou negando, mas na hora ele apresentou esse laudo, que inclusive acabou gerando a punição que poderia ter sido absolvição, que eu acho que até o painel de doping da CBDA errou na época, acho que ele tinha que ter sido absolvido e até isso ficou configurado depois no painel da, da, FI, da do Tribunal da Corte Suprema, mas deram a ele uma advertência. Daí a, o caso, quando você termina um painel de doping, você pega a papelada, pega todos os autos, bota no envelope e manda para a FINA. A FINA chegou lá, uma comissão médica analisa os, os dados, analisa os autos... A, a, esse, essa punição para o Cielo está errada, nós queremos dar para ele uma punição maior. E aí o Cielo, o, o Tribunal da FINA, manda o caso para o Tribunal da Corte Suprema, o TASCAS, que durante os grandes eventos, campeonatos mundiais, jogos olímpicos, montam um tribunal de emergência, uma, uma, uma sessão que é deslocada da Suíça para lá, e assim estava em Xangai. Por isso, o caso do Cielo foi julgado em Xangai às vésperas do Campeonato Mundial e aí o Cielo acabou sendo julgado em Xangai e o Castas identificou a documentação que a CBDA mandou, a documentação que a FINA mandou e disse a CBDA acertou, ele não precisa mais do que uma advertência. Aliás, ele até dizer olha, na verdade poderia ter sido absolvido, mas ele não pode baixar a punição que já tinha sido dada pela CBDA, então ele disse, ó, oh, então você vai ser só advertido, e o Cielo pôde nadar o Campeonato Mundial de, de Xangá, e até venceu as provas dele, 50 livros e 50 borboleta Por que, que o caso do Gabriel é diferente? Se a gente fizer pelas datas, as datas são muito parecidas, porque Gabriel testou positivo no dia 20 de maio, o Cielo foi, testou no Troféu Brasil em, de, de maio de 2011, se ela foi julgada em junho, e o Campeonato Mundial de Xangai começou no dia 24 de julho, esse ano começa 21 de julho. Você vai dizer, mas, coach, as datas são as mesmas. São, mas tem um detalhe. O teste do Gabriel é um teste fina, é um teste internacional. O painel de doping não será feito, não foi feito, não, não será feito no Brasil, vai ser feito na Suíça. É um painel fina, é um painel... E aí... A FINA tem o seu, a sua própria agenda, isso pode demorar mais tempo, então provavelmente ficaria difícil para o Gabriel estar presente, tanto no Campeonato Mundial como nos Jogos Pan-Americanos. Então eu, mesmo as datas sendo muito parecidas, mesmo as datas sendo muito próximas ao caso do Cielo e ao caso do Gabriel, e os dois foram com contaminação, a minha opinião é de que dificilmente os resultados serão os mesmos, por conta da diferença de ser um painel internacional de um painel nacional. É uma posição, apenas uma impressão. Eu posso até estar enganado, não ac até acredito. Hoje mesmo, eu sei que a, a defesa do Esporte Clube Pinheiros e o Comitê Olímpico do Brasil e a CBDA já estão inseridos em tentar buscar a, a, qual será o encaminhamento mais rápido para que o processo possa acontecer. Bom, agora eu vou falar sobre a questão da amostra B. Quem acompanha testes antidopagem sabe de que não necessariamente, não necessariamente, um resultado da amostra A diferente da amostra B, vamos dizer que lá, a, testou a amostra A, apresentou a presença do Clostebol e apresentou a amostra B e não apresentou, ele pode vir a ser uh, inocentado e, ou não, porque ele pode ser acusado de inclusive ter uh, trocado, as, entendeu? Não é, não é garantia não é um elemento a mais que pode aparecer. Então, muitas vezes, até pela, pela regulamentação de doping, muitos advogados, inclusive, desprezam a amostra A, não, não, a amostra B, perdão, e vamos direto para o processo de defesa, porque encontrou dentro dos autos, dentro do processo de defesa, alguns elementos que possam ser suficientes para conseguir a absolvição ou uma punição menor, não precisa nem ir para a amostra B. E por ir para a mostra B? E este ponto é importante. Agora o ponto que eu acho que vocês querem, que vocês prestem muita atenção: é o seguinte, se você vai para a mostra B, você vai dez dias, você vai marcar uma avaliação, vai ser utilizado um laboratório, vai se esperar o resultado e o tempo está correndo. E o Gabriel, na minha opinião, eu já disse a vocês, está fora do mundial, está fora do Pan, mas não necessariamente possa estar fora da Olimpíada de Tóquio. E para ele estar presente na Olimpíada de Tóquio, quanto mais rápido for o processo, quanto mais melhor documentado ele estiver e possa ser que a diminuição da carga, da, da, da punição para ele seja efetiva, ele possa, enfim, participar da seletiva brasileira e, por fim, dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Lembrando, se Gabriel levar a mesma punição de Henrique Rodrigues, que foi pego com a mesma substância e foi contaminação, e foi comprovada a inocência dele. E ele sofre por negligência. Um ano não serve. Não serve. Porque o Gabriel foi testado no dia 20 de maio. Se for punido por um ano, 20 de maio, ele volta em tempo antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas perde a seletiva olímpica do Brasil. O Troféu Brasil, única seletiva olímpica de 2020, está marcado de 17 a 20 de abril. Então nós temos que trabalhar para que o Gabriel seja punido por, no máximo, nove meses, em tempo de poder disputar a seletiva e o Troféu Brasil. Mesmo assim, o Gabriel, neste período, desde já, desde já, não pode treinar com a equipe do Pinheiros, não pode treinar com o treinador Albertinho, que é técnico-chefe da seleção brasileira, ele não pode estar na raia com a galera, não, não tem como, ele está punido, ele está, na verdade, nesse momento, ele está em suspensão, né? ele não, não está punido de forma alguma ainda não, ele apenas, como ele já recebeu o comunicado, ele agora precisa se declarar em, demissão, em, em suspensão voluntária para que já possa contar como período pago na, na suspensão dele. Se ele continuar, vamos dizer, competindo, treinando, quebrando, a, isso vai botar mais para frente os resultados, a punição dele. E a gente quer que isso seja resolvido logo. Importante ainda se dizer outra coisa. Os resultados que aconteceram na viagem, como ele foi pego, o teste positivo foi no dia 20 de maio, tudo que aconteceu na Europa, neste momento, está suspenso. Então, os resultados do Marenostro de Barcelona... Do Aberto à França em chart e o Sete na Itália, os resultados deles estão suspensos, o que não necessariamente vão ser anulados. Porque, ele, como eu disse a vocês, ele pode vir a ser é, absolvido, ou, né? se a, a única maneira de não acontecer nada é se ele for absolvido. Se ele for advertido, os resultados são anulados. Mais algumas coisas importantes para serem ditas é hoje. A ISL, a Liga, a ISL, a Liga de natação. Que tinha anunciado há poucos dias a contratação do Gabriel para disputar a Liga no segundo semestre, já avisou que ele. Fez um. Soltou um comunicado agora mesmo, alguns minutos antes de eu abrir aqui a live, já comunicou de que ele não. Se ele não resolver a situação até o, a disputa, ele não vai participar da Liga. A Liga tem uma, uma determinação interna dela que qualquer atleta. Com, do, com a ofensa de doping, ou ética, estaria inelegível, sem recurso. É uma, é, né? Ele iria participar pela uma equipe chamada DC Trident, que era uma equipe de Washington, e, é, assim, por conta dessa situação, ele está de fora. É, outra coisa que é importante até, ah, que, que substância, que, onde poderiam estar tais substâncias? Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa rápida, algumas pomadas no mercado, como Novaderm, Trofodermin, são nomes comerciais de pomadas que muitas vezes a gente utiliza e de que podem ah, estar com essa substância. E ele não sabe, ele até... O, o, eu, eu, particularmente, não fiz nenhum contato com o Gabriel, apenas falei com o treinador dele, o Albertinho, estão todos muito abalados, estão todos realmente bastante chateados, mas conscientes de que são inocentes, sabem de que houve uma contaminação e vão procurar a defesa em relação a isso. Outra possibilidade muito grande é ser uma contaminação cruzada com a namorada, alguma coisa assim, porque às vezes, por não ser ele, uma outra pessoa usa um determinado produto, há uma certa, um, um certo contato e esse contato poderia gerar nessa contaminação do atleta. É, é, uma coisa interessante é de que, Qualquer que for o grau identificado do, do, do valor, quanto menor for o valor identificado no sangue do atleta, no, no, na urina do atleta, mais baixo é a presença da substância e mais alto é, o índice, é a possibilidade de ser contaminação. Quanto mais alto, maior possibilidade de ter sido algo voluntário né, e intencional. Este seria o primeiro campeonato, a primeira o segundo campeonato mundial para o Gabriel, ele que esteve em Budapeste em 2017, seria o primeiro Jogos Pan-Americanos, é um atleta de apenas 23 anos de idade, é, ele não está em nenhuma prova individual, ele estaria no 50 Borboleta, mas ele saiu do 50 Borboleta, até o Nicolas Santos é quem vai nadar a prova, ele nadaria somente é, em Guanju a prova do 4 por 100 metros do livre e nos Jogos Pan-Americanos também. Isso tem aí uma questão, nós... É, para o Campeonato Mundial, as inscrições para o Mundial vão até o dia 13 de julho, então, ou seja, a CBDA poderia adicionar algum nadador, não vai fazer, mas para os Jogos Pan-Americanos, este nome pode ser modificado. Né? A, a CBDA pode, até hoje, dia de hoje, 26 de junho, é o fim da relação nominal e ele poderia ser substituído por um outro atleta, dentro da relação nominal, saía um e entraria outro. Na. Uh, pelo critério estabelecido pela CBDA, este atleta seria o André Calvelo, né? porque é, na prioridade uh, da, da, da convocação, do boletim de convocação, ficou lá explícito que a, o revezamento teria prioridade, é o que indica, né? e ele como quinto nadador ele teria direito a esta vaga, então o André Calvelo seria o um substituto, é hoje algo que está sendo definido, Aí já, o cob e a CBDA já estão em reunião com relação a esse tipo uh, de, de coisa. Mais algumas coisas, eu agora já podemos até abrir para a pergunta, é, antes que a gente possa, para fazer as conclusões, eu abro para a pergunta, e se vocês tiverem alguma dúvida, é a hora de vocês mandarem agora, ver se apareceu algum aqui, deixa eu ver o que apareceu aqui, quanto tempo fica no organismo? Depende da quantidade, depende da quantidade que foi apresentada, pode ser semanas, às vezes até um pouco mais, vai depender exatamente do que pode acontecer. Uh, a contraprova dar negativo, Carlos, nem não necessariamente, porque pode ser que ele tenha a uh, uh, não não necessariamente porque ele pode ser que o, o, o nem faça contraprova. Essa questão a uh, que o, o eu estou vendo aqui uma pessoa uma questão moral, a questão psicológica para mim neste momento passa a ser talvez a maior preocupação porque eu acho que o grupo todo ficou abatido, quem conhece o Gabriel sabe que é um garoto maravilhoso, o grupo estava muito unido, o representante estava super bem, a galera estava treinando bem, os resultados foram bons, então eu acho que existe uma moral, e tem uma moral internacional também, com a questão do Brasil ser falado lá fora, mas paciência, os haters estão aí, então aí para isso é conviver com isso, eu acho que o Gabriel fique longe disso, deveriam dividir o esporte em duas categorias não, não, por favor, não tem, o certo é fazer o certo e caberia uma advertência, é difícil, os autos... Uma outra coisa que eu aprendi, o doutor Marcelo Franklin, que é um dos melhores advogados de doping uh, que eu conheço, eu vou dizer do mundo, porque é os que eu conheço, e o doutor Marcelo tem uma estratégia de defesa que é muito boa, muito interessante, ele diz que quanto menos a defesa fala sobre o caso maior chance de resultado em poder apresentar uma melhor defesa. É um ano de punição por contratação rotuladária é rígido. Eu concordo, Cristina. Concordo. A BCD não tem ação assim. Não, a BCD não tem qualquer participação nisso porque a BCD não participou desse teste. Um atleta quando ele faz exame antidoping, ele pode ser uh, uh, fazer antidope por várias entidades. Uma delas é a BCD, a outra é a FINA e a outra é a WADA. Então são três entidades que ele como atleta de ranking mundial poderia estar sendo avaliado. Obrigado, gente. Você vai ver se tem mais alguma coisa aí. Fala, galera. Beleza? Fala, Joana. Obrigado, meu amor. a caso de absorção recente? Sim, tem um detalhe interessante. Cara, esse aqui é super importante. Um documento como esse não poderia ter sido vazado. A imprensa teve acesso e publicou. Um documento como esse, porque não existe o doping ainda. Não existe o doping. Não sei como esse documento vazou, não sei, porque essa, esse documento enviado pela FINA, ele foi enviado somente para CBDA, o ADA e a BCD. Alguém vazou esse documento para a imprensa. Não foi o COACH. Não foi o COACH. Alguém vazou esse documento. Então o doping, normalmente, até por um procedimento de defesa, porque ele pode ser absolvido. Ele pode ser absolvido. Até o painel de doping, não existe o doping. O doping só vai existir a partir do painel de top, mas vazou, alguém vazou para a imprensa e por isso a gente está sabendo hoje. Resultados do revezamento? Bom, agora vamos fazer o que vai acontecer no revezamento. Para o Mundial, né? o André Calvelo já fazia parte da equipe, ele entra, ainda tem o João de Luca, ainda tem o Bruno de Fratos. Para o Mundial de Guanju, tenho certeza que essa não vai ser um problema não. Eu acho que essa equipe é boa, gente, pode ter certeza que o nosso revezamento está bem. Eu digo de novo, para mim, o maior prejuízo está na moral... Está na, na parte psicológica do Gabriel e da equipe. Na parte técnica, o Brasil vai bem, o André Calvelo está muito bem, o João de Luca está muito bem, o Bruno Frasco está bem, e o Brasil vai para cima. Eu acho que o maior, maior prejuízo está na parte moral e psicológica. Por acaso teve uma melhora significante de resultados? Nenhuma, André. Nenhuma, André. Este produto, inclusive não foram os melhores tempos do Gabriel este ano. O Gabriel não nadou para 47 esse ano, ele nadou para 48 no ano passado. Ele não nadou para 47 esse ano. Vamos lá, galera. Mais alguém aqui? Fratos no revezamento mundial? Olha, eu acho que sim. Quem tem direito à vaga é o André. O André é, é o quarto nadador, mas eu acho que o Fratos é um belo, mas uma bela força para ser utilizada assim. Fala, André, se fosse contra a divisão, falta de orientação. Aí o atleta... É verdade. O atleta tem que ter maior cuidado, tem que ter maior orientação, não há dúvida disso. Léo de Deus no PAN? É difícil, Patrick. Pela regra... Pelo estabelecido no boletim, a prioridade do boletim estabelecido na, nos critérios da CBDA, entra o André Calvelo, que é o revezamento. Como ficam os resultados da última competição? Já respondi. O revezamento não foi afetado. Impossível dar negativo na amostra. E o tom? E o Tom? Já aconteceu. Nós já tivemos um caso de um nadador, aqui do Brasil, inclusive, eu não vou dizer o nome, porque como ele foi absolvido, não precisa dizer o nome, ele testou positivo na amostra A, ele pediu a B, apresentou um laudo e ele foi absolvido. Já aconteceu sim, porque pode acontecer muitas vezes, alguma urina não ter sido bem controlada, bem administrada, pode acontecer sim, Silvio. Hildo, já aconteceu inclusive. Grande Vitor, qual a categoria que começa os anos antidope? No Brasil, a partir da categoria absoluto. Grande João, tudo bem, galera? Que pena, eu tô vendo isso. Todo mundo está chateado por conta disso, gente. Todo mundo está bem chateado. Fala, Diogo. Grande Karen, Caio, tudo bom, querido? Valeu, André. Vamos ver mais alguma coisa. Fratos no revezamento. Olha, eu acho o Fratos um belo nome. Acho que é um cara que compete muito bem. Ele foi o melhor parcial ali. Fez um dos melhores parciais fechando aquele revezamento. Eu acho que o Brasil... Bom, agora a culpa é de quem pelo vazamento? Não foi o Intercept. Não foi o Intercept. Posso dizer isso para vocês. Mas uh, até o, o, o repórter, que é meu companheiro de trabalho... Antes de publicar me ligou, nós conversamos. Ele inclusive ligou para o Albertinho e antes de publicar ele falou para o Albertinho. Albertinho, infelizmente eu tenho que publicar, eu recebi o sua imprensa. Não sei quem foi. O que eu tenho certeza, gente, é que ó, este documento, este documento, ele foi enviado para três pessoas. CBDA, WADA e ABCD. Uma dessas entidades, uma dessas entidades vazou este documento para a imprensa isso é fato, não tem outra história não uma dessas entidades não seria melhor empenhar o conhecimento? gente, lógico que tem, isso aí não há dúvida o atleta tem muito conhecimento sobre isso, só que a contaminação é algo que você às vezes não tem controle né? você não, não há dúvida de que ele, ele é responsável, ele é culpado por isso e ele vai pagar por isso né? a, a exposição já não deixa de ser um, já é um prejuízo para a carreira dele não há dúvida disso a lista é grande, é grande também eu acho que, poxa, chatíssimo demais com isso. O DOP está rolando solto no triatlo. Não, não é no triatlo. Não é só no Brasil. São todos os esportes e todo mundo. Não existe bom senso com relação à proveniência da substância. Se ela é encontrada em pomada, deveria incluir cláusulas. Diogo, informação importante. O código de dopagem é um só. O código, ele lista todas as substâncias que são proibidas. Então, se eu tenho uma substância que é proibida ela vai para a lista, ela apresenta algum benefício, ela vai para a lista. Se ela faz benefício, por exemplo, a Apple, que é bom para os fundistas, é bom para os maratonistas, é péssimo para os velocistas, não interessa, o código é um só. Essa semana, inclusive, teve um jogador do Fluminense que foi pego com cocaína. Cocaína faz parte da lista proibida. Até o André Rizek, meu companheiro de Sport TV, faz um comentário dizendo poxa, está errado, o atleta não poderia ser punido. Não, mas existe alguma modalidade esportiva que em algum determinado movimento vai ser beneficiado pela cocaína. Ou, sei lá, o cara dá um, um soco, alguma coisa assim, ele tem uma força aumentada ali. E aí, por conta disso, evidente a parte física, de resistência, é lógico. A maconha, o cara que é atirador fica mais, fica mais calmo. Então, não tem como eu fazer um código de dopagem para uma determinada modalidade, para um determinado esporte, para uma determinada prova. Não tem o código, é um só. Está proibido, não pode usar e tem que ser punido, é o normal. Todos estamos muito chateados, não há dúvida disso. Não seria melhor convocar o Léo de Deus com suas medalhas? Gente, convocação tem regulamento, tem que ser critério do regulamento, tem que seguir o regulamento, não tem como dizer. Melhor é o melhor, né? o melhor é o certo, o regulamento é o que tem que dizer. Pai do Gabriel, isso vai se resolver? Ô, oh, querido, tomara, nós todos aqui torcendo muito. Gabriel é, é nota mil. Para quem conhece o Gabriel, a gente é... É triste, o um menino que não teve nada do que se conseguiu até hoje foi fácil. E de novo, a substância, eu não tenho ainda exatamente o, o valor encontrado, eu não sei exatamente qual foi a quantidade encontrada, mas foi pequena. Todas as pessoas, os consultores que já foram consultados neste, nessas menos de 24 horas indicaram que está com tudo o cara para ser sido contaminação. A substância não tem efeito uh, beneficiante de, de performance, não tem mas é o código, é a regra, é difícil, é bem difícil, bora gente, todo mundo chateado, como funciona o DOP, natação paralímpica igual, é o mesmo código, mesmo código para natação paralímpica, Léo de Deus, pô, Léo de Deus ia ganhar, tenho certeza, absoluta, contaminação pode ter sido por a uma, uma tatuagem, não na tatuagem, pós-tatuagem, o corpo em... em, em... Em carne viva, você bota aquele creme cicatrizante para que melhore, né? Fique longe do sol, pode ter sido isso. Inclusive, eu até escutei que existem alguns protetores solares que contêm a substância. Eu até escutei isso hoje. Muito chateado pela dificuldade, todos estamos. Tomara, vai dar tudo certo. Calvelo vai super bem, concordo também. Fala, perto tudo bem, querido? Punição, caso o máximo mínimo, valeu? perfeito, tenho certeza que os atletas dos Estados Unidos, não é difícil dizer isso, gente, existe uma, existe uma regra, existe um código, a gente tem que acertar, acreditar na justiça, eu acho que tem que ser por aí, rezar que ele fique bem, cara, das maiores preocupações, cara, tem uma coisa que eu vou falar aqui agora, vou falar do Albertinho, o Albertinho é um cara sensacional, grande amigo, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, hoje eu falei com ele, eu nem falei sobre o caso, eu só mandei um abraço e que tudo dê bem. Ele depois é que entrou em contato comigo, querendo dar algumas informações. Eu sei quanto ele está sofrendo. E eu estou com ele, estou com ele, torcendo para que dê tudo certo. Que as coisas se organizem, mas que sejam feitas de forma adequada. Controle natação master, É verdade. É verdade. A reposição hormonal, por exemplo, que é proibida uh, na natação convencional e paralímpica, ela é, é proibida. E ela muita gente usa na natação master a gente sabe disso. Coach, vou pro mundial master aproveitando o gancho, cara, cara, ó, oh, André, falando sobre isso é difícil, esse, o masters é, é difícil, é difícil. Fala, Júlio, Luca, tudo bem? Como é que vai ficar o revezamento do Brasil? Já falei aí, deve entrar o André. Eu acho que é isso, gente. Vamos ver se tem mais alguma coisa para falar. Vamos para as conclusões. Se eu tiver outra pergunta, manda aí que eu vou para as conclusões. O que vai acontecer agora? O que está acontecendo neste momento que eu estou na live com vocês? Neste momento, estou torcendo mesmo, Cristina. Neste momento, a equipe do Pinheiros, da parte é, diretiva, o, a diferença do André para o Gabriel é menos de um segundo. Menos de um segundo. Menos de um segundo. A diferença entre o Gabriel e o André. Menos de um segundo, o André ainda não nadou na dona casa do, do 48 agora, mas foi nessa viagem, ele fez duas vezes, 49 em temporada, nunca tinha feito, tá? Na melhor fase da vida dele o André. Então acho que perdão, <coughs> acho que nós estamos bem representados. Vamos lá, conclusão, o que nós estamos acontecendo neste momento? Neste momento, a equipe do Pinheiros, diretiva, comissão técnica, médica, está em reunião com o um advogado, alguns dos maiores especialistas do mercado, buscando uh, formatar qual será a estratégia de colocar essa equipe no, no, no... colocar a defesa dele. Está sendo analisado se vai ser pedido a amostra B ou não, está sendo analisado se já pede o painel de doping, está sendo analisado como é que nós vamos fazer... Uh, uh, o que que acontecerá, quais são os documentos que precisam ser apresentados nesse sentido. Este é o que está sendo momento neste momento. O Gabriel já vai comunicar à CBDA, e a CBDA informa forma FINA que ele já inicia o chamado processo de suspensão voluntária, ele não pode treinar no Pinheiros, ele não pode treinar com o Albertinho, ele vai ter que treinar na academia dele, né, lá na Zona Leste de São Paulo, ele vai ficar de fora desse circuito até que as coisas possam ser resolvidas. O Albertinho não pode dar o treino para ele, ele não, não, tem que ser... Uh, preservado sobre esse aspecto, enquanto o processo corre até que seja feito uma, uma, uma definição em relação ao painel de DOP. No painel de DOP, o processo de defesa é apresentado, a, a, a FINA vem com o relatório que ele já sabe, olha, você testou positivo aqui e o Gabriel vai apresentar, olha, eu, eu já fiz tantos testes, eu fiz um teste no tal dia é, e nunca deu nada, acho que a contaminação foi isso, ele vai apresentar alguns documentos que corroborem a defesa dele. Detalhe importante, esqueci, muito importante. Três dias depois do dia 20 de maio, três dias depois do dia 20 de maio, Gabriel fez um exame de sangue de controle interno do Pinheiros. O Pinheiros tem controle interno também, médico, e não apresentou nenhuma modificação hormonal. Três dias depois, o que indica que provavelmente tenha sido uma contaminação muito pequena, numa amostragem muito pequena, que corrobora ainda mais a defesa e dá mais oportunidade para que seja a defesa com relação à contaminação. É isso, gente. Eu acho que tentei esclarecer ao máximo possível. Se eu for... O que, que eu vou dizer para vocês? Provável punição. Olha que se eu fosse... Se eu fosse o, o juiz, né? Eu, vou ter, eu analisaria a defesa, essa defesa eu procuraria na informação para identificar se ele pode ter sido contaminado ou não. O que pega, gente, o que pega é a negligência. O que pega é a negligência. Negligência é o seguinte, há um atleta, há um atleta de alto nível... Um atleta de alta performance que pertence à elite mundial tem que ter um controle maior com relação a todos os seus procedimentos e cuidados. E isso é o que pode punir o Gabriel. E por que, que a negligência pode ser alta? Aí nós vamos pagar pelos russos, que desde a crise do DOP do Russo, todo o sistema WADA incrementou, potencializou potencializou, grande Xuxa, prazer aí, queridão, potencializou todas as punições por doping. Então, desde o escândalo da Rússia, nós hoje temos um sistema de controle, de dopagem e punição que foi potencializado pelo escândalo dos dopings acontecidos na Rússia. E é isso que pode ocasionar uma punição um pouco maior no caso de negligência. O atleta ele não tem o direito, grande João Tapê, O atleta não tem o direito de ser contaminado. Basicamente é isso. É isso que a regra determina. Tomara que as coisas aconteçam. Estamos torcendo. E a regra é regra, o jogo é o jogo. O pior que pode acontecer, o pior que pode acontecer seria ele ser suspenso por um ano. O pior que pode acontecer. Eu não vejo uma punição maior que um ano. Mas um ano quer dizer perder o mundial e o Pan e também perder os Jogos Olímpicos do próximo ano. Mesmo que ele não volte em tempo, que ele volte a, a, a tempo da, da, da Olimpíada, ele não participaria da seletiva, por isso ele estaria fora dos Jogos Olímpicos. É o pior que pode acontecer. A pior punição que eu vejo no caso, estou dizendo o pior do pior do pior, é um ano. Ou seja, o Gabriel tem 23 anos de idade, eu acho que ainda poderia seguir em frente. E aí vai depender exatamente do que nós estamos fazendo, tentando transmitir o máximo de energia possível para esse garoto sensacional, essa pessoa maravilhosa, que é um grande atleta. Xuxa, pergunta só, tem que responder. Você acredita que depois de tantos doping por contaminação, ex-atletas não deveriam parar de usar farmácia de manipulação? Concordo. E uma resposta para o Xuxa. O Gabriel não usa. Concordo e o Gabriel não usa. Concordo e o Gabriel não usa. Muito grave essa punição por simples negligência. Concordo também, Márcio. É difícil, mas é a regra. E é o, o, o, o resultado dos russos. Muito bom como você. Obrigado, querida. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Mas essa história da fanácia de manipulação, isso é importante não só para o Gabriel e os atletas. É para todos vocês que estão assistindo, que tem que ter muito cuidado com o que vocês consomem. No Brasil, existe um, um consumo muito grande de suplemento. Suplemento é uma coisa boa, mas nem sempre. As, as origens dos suplementos podem ocasionar isso. Grande Betão, não tem mais farmácias crevenciadas pela CBDA? Não, não existe, Grande Betão, não existe controle, vamos dizer assim, gestão da CBDA sobre esse tipo de coisa. Nem a CBDA, nem a PCD, são produtos diferenciados. Até porque as farmácias de manipulação, elas pertencem a um, a um ramo, no Brasil tem mais de 5 mil farmácias de manipulação, até para dizer para vocês que tem o seu próprio órgão regulador. É uma, é, é uma entidade com relação a isso. E vou dizer, hein? As farmácias de manipulação do Brasil são muito boas. Elas ficaram com essa fama de ganhar muitas... Não, não, as farmácias de manipulação do Brasil são até de fama internacional. Está cheio de estrangeiro que vem no Brasil fazer uso da farmácia de manipulação. Como fica o suporte em cima do atleta? Ricardo, esse talvez seja, talvez seja um dos grandes desafios neste momento. E uma das preocupações que o Albertinho me, me passou nesse momento. Ele disse mim que nesse momento a única coisa que ele estava preocupado, a única coisa que ele estava preocupado era que o Gabriel estivesse bem. Era a única coisa. Aí você vê o nível de profissional e mais do que isso, de pessoa que se chama Alberto Pinto da Silva. Um grande amigo e um grande treinador. E o Gabriel vai dar tudo certo, tomara que dê certo. E a regra tem que ser cumprida. Né? Se ele for culpado, que ele pague. Se ele for inocente, que, ele, que eu tenho certeza que ele é que ele vai sair dessa e tá tudo certo. Valeu, gente! Eu acho que era isso. Vou dizendo logo para vocês. Essa live, ela está sendo gravada, vai ser colocada no YouTube. YouTube lá, vocês podem assistir depois. Obrigado a todo mundo. Foram 46 minutos, hein? Não parei de falar um, um segundo aqui. Tomara que dê tudo certo. Torcendo pela natação brasileira, esse revezamento não perdeu a força. Grande Chuchão, um beijo no seu coração. Esse revezamento é forte, esse revezamento vai fazer história e o Gabriel volta, pode ter certeza. Sucesso, gente! Prazer, hein? Boa tarde a todos!